Sua família merece o melhor. Conheça a nova linha original Bendito da Centro-Oeste Laticínios. Feito de amor, originalidade e doçura. Autêntica cremosidade que merece ser compartilhada. Esse e muitos outros são produtos que vêm do coração. Centro-Oeste há mais de 28 anos desenvolvendo produtos com alto padrão de qualidade.